Sabe salve trapinha, da que dale. mais um domingo aí emocionalmente emocionante Com o magnata 016 na voz, vamos que vamos, o vídeo tá top, top, top Eita, só capa no bagulho, fia. capa no fui, Foi capa no bagulho Tá doido, Magnata. Ah, boiazão aqui, é. tá ligado. que vamos, personagem nova aqui, habilidade. Vamos mostrando pra vocês aqui, porque a Loki eu não tô usando mais. CR7 também não tava já usando, desde quando lançou. Então vamos que vamos, 280 de HP. É isso aí, tropinha. Vídeo novo, hein? Vídeo novo, personagem nova, tudo novo no Free Fire. Dali que dali É extrema, tropinha. Dá liquidale. Hashtag extrema aí. Personagem nova no FIFA. Aí. Vou pegar mestre com ela no CS. Vou estar tá mostrando pra vocês aqui. Junto com os highlights e tudo mais aqui. E vamos que vamos, doidão. O vídeo tá top. Deixa o like aí, compartilha. Pra geral, nas redes sociais, tudo aí. Com o magnata chegar a mil inscritos. Você tá ligado aí, é problema.